Estão aí sempre Ux. Caralho, mano O cara me obrigou <risos> Dá de amor Então me encontra yeah, Galera, ou oh, deixa eu te Encontrar, pega, pega Caramba, mano, o TK, que doideira, né, mano? Interessante esse TK novo aí, mano. Rapaz, ah, vai que negócio, velho. Legal, né, mano? Só o range que foi paia, né, mano? Nem pediu licença, exatamente, mano. O cara é mal grosso, velho. Mas gostei do que ele fez. Mano, eu tô eu pensando em pensar, falar mano, um agulho muito maluco. Eu tô pensando em fazer um negócio muito maluco, mas tem que falar que confia, Jimmy. Tem que falar que confia. Confia, confia, confia. Vai, vai lá, vai lá agora. Não! Não, não, mano quem que, quem que começou o bagulho, véi Caralho, que foi, mano Mano, o dragão cancelou minha ult, véi Mano, eu ia ultar Ó, de cá pra cá Flashar pra cá, usar protobelt E pegar o ecozinho que ia tá aqui, véi Caralho, Pô, não foi você que... não, Acho né, foi o Jimmy Kong, mano. Acho que foi o Kong, sério Não, não foi o Jimmy não, galera Esse Jimmy, você tá? vai ter que dar o predict do stun Nesses segundos, mano, confia na minha voz 3, 2, 1, stun, é isso, é isso. Só boa? Só boa, papai? Só, só boa, boa, só boa. Olha a visão Vem de jogo, Vem com nós. Véio. Vem com nós, papai. com nós, é, nóis, é eu isso. Eu sou morochaco também. Eu tenho uma noção, galera. Olha lá. Caralho. Véio. Caralho, essa foi muito brava, mano. Essa foi, essa não, foi não, brava. Não, na moral, essa foi, foi não. Eu tô, eu tô me essa sentindo mal gostoso por dentro aqui, mano. Porque Essa foi muito brava. Essa foi muito brava, velho. Nossa, na moral, tô até com vontade de chorar, velho. Tô aqui, Takeshola. Tá é Você sabe que eu tô aqui, né, mano? Isso que é foda. Vontade de dar e é show, mano. Sério. Zé, uau oh! Caralho, Taquechão rolou, nós no... de um jeito Mano <risos> Olha ele, tá querendo mesmo caravajas eu vou morder Ele, vou mandar Vou mandar que eu vou morder, mano, mandei dois pontos <risos> Caramba, que loucura Né, mano, não vai morder esse negócio Taquechão não viu nada ainda Tô aqui, paisão Tô aqui, paisão Flash a real tá voltando, mas vai querer me dar win. Só pode é que eu rouba a win do cara inteira. Torcer pra ele não te chutar por isso. Ah lá, o flashzinho do Aferius por Prime, ó, galera. Flash por sub quando tiver up? Pode ser o do Aferius não, paizão? Flashzinho do Aferius ali, ó. Já tirou o flashzinho dele. Aí ele de caneco já tiltou, se matou. Isso foi engraçado, né? Isso foi estranho. Ao mesmo tempo que foi estranho, foi engraçado, né? Caramba. Se eu tivesse ult, eu tentava, velho. Lutar isso aí sozinho, ó, mano. Eu vou tentar roubar no facão, então. Se liga. um, dois, três e... Um, dois, e agora? Ah! <risos> Pega, galera, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Meu Deus! Como é que eu roubei isso aqui, mano? Misericórdia, velho. Caralho, mano. erro Deixa eu soltar uma braba aqui, mano. Pelo amor de Deus, velho. Caralho, ainda contei. <risos> ainda, fiz a, ainda fiz a contagem, mano. Que que é isso, velho? Daqui é um tempo, né? Daqui um tempinho dá pra dar. Ó! Oh! Meu Deus Empurra que o Fuscan não quer pegar Pegou o Braga Aqui, Acelera, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó Mas tava vivo, mano Que foi essa? O Marquinhos manda um salve do Gragas Consiste em dar dois tapinhas na barriga e falar Yeah, yeah Se é você que vai pagar Eu tô dentro Salve, Rafios a salve fica à vontade pra deslizar o grandão, pai. Bom dia, Marquinhos. Manda um Bom salve dia. do Asma e consiste em ficar falando bem baixinho perto do Mickey e mandar a salve. Ai, Neto. Salve, Neto. Tá salvo, Neto. Pelo amor de Deus, tá salvo. Ai, Neto. Tá salvo, Neto. Pelo amor de Deus. Obrigadão pelos seus beats aí também, correto? Só agradece o morango aí, papai. Só pega. Fala, meu filho, Fala, manda um salve do Rei Leão e se vira pra fazer VLW. Quê? Salve do Rei Leão? Salve, Wesley, tá salvo aí, paizão, no melhor manuseio aí, beleza? Então toma, só toma esse rugido aí, tá bom? Só toma esse rugido. Salve, Marquinhos, salve. manda salve do Homem-Aranha. Esse aqui eu vou inventar. Mary Jane, oi, tá salvo aí, Triple M. Só agradece a Brabia, meu lindo Só agradece a Brabia, beleza? Valeu pela Braba é, manda mando salve da Tristana que ah, consiste para. em usar o W Cair sentado em cima de mim com o seu caramujo E perguntar Isso no seu bolso é um foguete Que é isso aí, Nocor? Pelo amor de Deus, você quer comer meu cu, pai Pera aí, tô trabalhando aqui Hora dessa aqui, tamo aqui tranquilinho aqui, mano Vou sentar nada não, mano Tô tranquilo aqui, trabalhando aqui Para de graça aí, mano Pelo amor de Deus, vou sentar no céu, mano Ó o cara, galera Querendo aveludar o grandão assim Achando que vai ser desse naipe, ó Ah, é assim, ah, vou lá Ah, já sei como liberar Como o Mark vai liberar o caramujo dele Vou pedir pra ele fazer o salve lá ah, Do pulo da, da Tristana assim não, pai. Eu me valorizo, beleza? Folgado, né? Mas na moral, folgado no cura agora. Achando que o abnudamento ia acontecer assim. Manda o um salve do pica-pau. Consiste fazer a risada dele que eu escorrego o Prime? Certeza, Zedroid. Dib, esse aqui eu posso fazer com você, ouvindo? Pode, pode. Tranquilo. Tá salvo aí, Zedroid. Já vem deslizando a paçoca aí, meu príncipe. Fica à vontade pra deslizar a granada aí, ó. Se acertar a bolinha, eu voltar. Linkou? Estunou? <risos> combi foi bom, mano. Ela tá sem R, Vamos Vão tá com você aqui pra ver o que que dá, bora, velho. Vambora, vambora, vambora. Vambora, tamo pra jogo aqui, tamo jogando. Mas eu, eu só vi a, a cabeça tar... cabelita, <risos> velho. Morri. <risos> Morri não, tô bem. Matei. o Tô vivo. Matou aí Testou? Não, não Enquanto? Enquanto? Mais da mais da Três Três? Ah Agora Ah, ela não vai morrer, velho Caramba, isso foi mal usado Mano, eu tinha que conseguir baitar a ult do Trandall de algum jeito, mano Mas, pô, quase impossível Eita, vai dar ruim pra mim aqui, hein Mano, gastou ulti em mim Gastou ulti em mim o Trandall Aliás, gastou não Vai, bobo. Quer engajar eu, bobo? Vai, bobo. eu pega, galera. Pega, galera. Vai, bobão. Melhor, melhor lobo que eu fui fazer da vida. Vai, bobo. Vai. Quer fazer gracinha? Nós ganhamos isso aqui, mano. Deixa eu pular o nexus pra comemorar. Ih, pega. Mas ainda ganhou esse jogo, mano. Pelo amor de Deus, velho. Olha esse game, galera.